Bom, eu estou aqui na Ásia. Está gravando? Não está gravando. Minha câmera bugou, alô. Câmera. Minha câmera bugou, até foi. Câmera. Cara! Finalmente, depois de muito tempo, consegui entrar em um jogo aqui. Meus procurando, depois de 10 minutos, consegui. Mas eu estou sozinho. Tô sozinho O que aconteceu? Eu pensei que alguém teria se conectado, mas desconectou Entrou e vazou Bom, infelizmente é isso Se entrar alguém Nós jogamos Consegui ativar as quatro zonas Ah não seria isso Tô no mapa sozinho Gostei, vamos analisar esse mapa Esse mapa aqui eu gosto muito desse mapa aqui Esse mapa aqui é um primeiro da minha lista Não sei qual é a minha lista Mas é a minha lista de melhores mapas Porque ainda mesmo com 5 anos desse jogo Só teve um mapa novo em 5 anos de jogo Resultado da partida Vamos tentar outra vez Eu convidei alguém para ser meu amigo aqui, mas eu acho que não vamos funcionar Acabou Acabou A Ásia faliu Vamos ver se conseguimos encontrar um jogo Bom, eu acho que esse é esse horário E muitas pessoas estão dormindo Muitas pessoas dormindo não, então para muitas pessoas estão dormindo não, é hora do almoço Lá é na Ásia O que está acontecendo? Vou tentar conectar outra vez e já volto. E volei. Pronto, galera. Ah não, esse mapa. de hum, jogo ganhei o capeta. Me coloca do lado do tudo porque eu estou perdendo. Meu Deus! Eu estava na Europa, mas agora eu vou para a América. Falaram do lado da equipe, está perdendo. Por quê? Por quê? Cadê? eu não tenho nem onde estou. Eu girei trezentos e graus aqui. Eu dei um giro de trezentos graus. Ai ah, meu Deus, do... mesmo. Coloquei Dois exclusivos no chão e sair vazado. O oh, de Kenga está de ataque. meu deus, e é isso, amigo. Vamos ter que subir. Meu deus, alguém está com hack. Surprise, me motherfucker! Mentira, ah não! Eu não posso acreditar ter um pinga parado ali! Mas eu errei muito! Ai! Ai pinga mentira! Ah, vai tomar no cu, cara! Meu Deus, final! Parabéns, meu. Parabéns! Tá acontecendo amigo? Você tá atirando em mim, Você tá ficando louco, tu filha da puta. Ah! Mas da minha granada não acerta ele, meu filho, não acerta em mim. É por isso que eu sou puto. Sou puto não, eu sou puta, que eu sou moleque. Fiz de quem, Ai, meu Deus! Mas no cu! Na hora que eu vou entrar, o... a porra do segundo termina. Não, o, ca... o cara está aqui parado. Meu Deus! Ai, meu Deus, que medo, porra, rapaz! Meu Deus, avança! Eu vou descer, eu vou descer, desculpa. Migo, sério, você não está atrapalhando o jogo. Hein, amigo. Meu Deus, não morre essa tá vagabunda. Vai tomar no cu. Outra vagabunda falando da outra vagabunda. Tá, tá entrando. Cadê ele? Cadê ele? Eu perdi. Eu sabia, não deveria ter entrado tomar no é. cu. Eu vou tentar fazer isso. É impossível fazer aqui, mas eu vou ficar. Ai! Eu vou comprar uma sentinela dessa. Ah! Uh! Vai Udo! Sai da no mal! Ai, tomar no corro! Meu meu Deus! Calma! Vamos mudar essa porra aqui. Vou usar ele aqui primeiro. Mas no cu, os cara cu não querem mais atirar não, não quer competir não, só quer usar é essa porra dessa arma de laser Elas matam uma vez não tinha nem terminado o cacete ah. meu Deus do céu, o Ai, me matou Não me matou não, eu morri eu suicídio, é não mesmo eu estou? Ai fini de pega, isso Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, eu quero entrar do mundo! Ai, Meu Deus, estou esquecendo de trocar. Meu Deus, nossa, de vagabundo! Ai, toma no cu! Morreu, morreu invisível mente. Eu não consigo tomar no cu. Não. Eu não consigo, vivo lá tomar no cu. Não. É isso, não sou. <risos> Eu mado mesmo. É isso mesmo. Eu tenho que me atorar. Ah, vou mudar aqui. Vou usar a individualidade. Misericórdia, é Jesus. proteja Jesus, me Jesus! Oh, que raio! Porque eu me revelei! Terminou! Não acredito! Eu vou comprar uma sentinela dessa. Será que existe pra mim uma sentinela dessa? Não sei. Vamos ver agora no catálogo sentinela. usar a partida. Foi muito ruim! no catálogo. Essa aqui é como? Eu não sei qual comprar, vamos comprar as duas, todas assim. Eu acho que deve ser essa. Pronto, os outros eu não uso. Vou trocar aqui. O que aconteceu? Aqui, essa aqui. Pronto. Vamos!